Temos um novo colecionador chinês na cena de skins de CSGO caríssimas, que são as famosas skins high tier. Às vezes tem gente que fala até tipo assim, god tier, como se fossem as skins mais caras, as skins que se aproximam de um milhão de reais. E acontece que apareceu um colecionador chinês que tá criando essas skins de muito valor, porque ele tá aplicando os adesivos mais caros do mundo suas skins. A gente vai analisar o colecionador chinês que acaba de comprar e aplicar três adesivos. Adesivos caríssimos, que valem mais de 100 mil reais, cabe. A história é a seguinte, galera. O adesivo Vox holográfico de Katowice 2014, esse aqui que a gente tá vendo, tá? Entre os cinco adesivos mais caros do CSGO. Faz parte da mesma coleção aí do iBuyPower, do Titan, holográfico de Katowice 2014. O preço dele vem subindo muito ao longo do tempo. O que aconteceu é que no mercado da China o Buff 63, foi vendido alguns dias atrás um desses adesivos por um preço bem mais alto do que ele geralmente era vendido. Entrando aqui na página de listagem do adesivo, e vindo aqui nas vendas recentes a gente vê uma venda de 24 mil dólares e esse adesivo veio parar nessa conta aqui no colecionador chinês porém o que espantou é que uma venda que tinha sido realizada apenas alguns dias antes tinha sido no valor de 20 mil dólares 4 mil dólares a menos do que esse chinês pagou no adesivo E galera 4 mil dólares é 20 mil reais aqui para gente é uma diferença muito grande para cinco dias de diferença dessas vendas e logo que esse adesivo veio parar no inventário desse chinês a galera toda já ficou de olho no inventário dele, porque ele não tinha apenas um, mas ele já tinha três Vox desse aqui, tinha algumas outras skins também, sendo que uma dessas skins já tinha um Vox holográfico aplicado e era exatamente essa Alpe Dragon Lore aqui. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito A Alp Dragon Lore Factory New que já tinha um Vox holográfico aplicado no Scope Aí eu já tinha certeza do que, que ia acontecer Eu só esperei para ver se realmente ia rolar E gravar o vídeo para vocês Galera, então o que aconteceu foi exatamente isso aqui O chinês pegou a Alpe Dragon Lore com um Vox que ele já tinha comprado pensou que ele pagou algo perto de 100 mil reais Pela Alpha Dragon Lore que ela tava E aí eu descobri pelo Twitter Que ele tinha realmente aplicado mais três Vox Completando aí esse craft E eu fui pesquisar Essas daqui são as Dragon Lore Que já receberam Vox Uma delas tá banida Que é uma menor com um Vox no scope Existem outras três Essa daqui é uma que tem também a By Power, Dignitas, Clam E um Vox aqui, claro Essa outra aqui é uma que tem o um Vox E outros três adesivos de K2014 E chegamos então ao final Aqui dentro do inventário dele, nessa skin aqui, mano. Alp Dragon Lore. Novinha em folha e com 4 Vox. Única no mundo que nunca tinha acontecido antes. Uma AWP Dragon Lore. Isso tudo é uma explosão no mercado, porque o preço da Dragon Lore tá subindo muito. O preço do Vox acabou de subir muito. E o cara acabou de aplicar mais 3, ou seja, 3 a menos no mercado. Com isso, esse colecionador chinês, além de ter uma das Alpes mais legais atualmente aí do CSGO, porque é novidade, ele também conseguiu inflar o preço do adesivo bastante, digamos assim. Ele ele sozinho conseguiu inflar o preço 20%. O adesivo estava custando 20 mil dólares. Ele comprou um por 24 mil dólares. Agora ninguém vai vender a menos do que isso. Automaticamente, um adesivo que ele comprou. Fez com que esses outros três que estão aplicados aqui na Alpe Dragon Lore. Subam 10% também. Então assim, o cara fez uma jogada de gênio. E além de tudo, ele conseguiu também deletar 10% do estoque de Vox do mundo inteiro. Então, win-win. Ele basicamente fez o preço do adesivo subir 10%. Aplicou 3 adesivos. Ou seja, deletou 3 adesivos do mercado. Um mercado que tem pouquíssimos adesivos. Vox, M, Neurográficos soltos por aí, existe apenas 24 em inventários públicos, então na teoria existiam 27 antes dele colar, ele acabou de tirar 10% dos adesivos de circulação, possivelmente essa retirada dele dos três adesivos do mercado suba ainda mais 10% no preço do Vox, já que o adesivo mais barato anunciado no momento já tá por 28 mil dólares, né, lembra que ele comprou o último por 24, provavelmente ele comprou os dois primeiros por 20 mil dólares, esse cara fez um lucro espetacular, e o preço dessa skin hoje, pois bem, eu acho que essa Alp Dragon Lore provavelmente segura o valor dos três adesivos que ele colou, mais o preço da skin e é uma Alp Dragon Lore.001, não é nada barato Eu diria que o valor dessa belezinha deve estar tá flutuando perto de 450 a 500 mil reais, galera. Vamos dizer aí que 90 mil dólares, mano. Acho que seria um preço legal pra essa skin. Bom, apesar de ele ter esse item insano, o restante do inventário dele não tem Vox, cara. Se a gente der um gol aqui por Vox, o único item que ele tem no inventário que tem Vox é a Alp Dragon Lore. Ele podia ter se antecipado um pouco a esse movimento que ele fez, já que ele queria manipular o preço do Vox e comprado outras skins que já tinham Vox, ou possivelmente comprado outros adesivos escondidos. Mas ele pode ter adesivos escondidos aqui, né? Mas enfim, de legal na inventário dele, além dessa Alp Dragon Lore, a gente tem também uma Alp Gangner com quatro adesivos do Simple e detalhe: float 0.0001. Isso aqui é uma raridade, é uma das melhores Alps Gangners do mundo. Ela tá no rank 2, tá? É a segunda Gangner com o maior float do mundo, velho. Aí ele tem também uma Hallzinha com um adesivo da Fúria, mano. Gostei. Ele tem uma Desertiva que tem uns adesivos, inclusive um Titan aqui. Mas assim, eu esperaria skins. Mais caras no inventário desse cara Principalmente porque ele acabou de colar os 3 vox Mas é pra ele tem um bom gosto por skins, né Todas as skins dele têm float muito baixo Adesivos, olha só, ele tem até Uma cara arabesca dourada com 4 crowns Uma Vulcan com adesivos combinando aí do TNT DLC Paper K2014 E aparentemente ele tem uma faca só Que é uma Butterfly Case Hardened E é um pouquinho Blue Jam, gostei muito da faca Mas a gente tava aqui pra falar da Alp Dragon Lore Que essa é a única no mundo, o cara acabou De meio que escrever história, tá ligado? Porque a gente já tinha craft de Alp Gangre com quatro Vox, não um craft, mas dois idênticos Mas a gente ainda não tinha esse craft na Dragon Lore Então muito maneiro ver uma nova skin sendo criada Aí na cena de skins high tier de CSGO E aqui eu trago todas as informações pra vocês então, Se você curtiu, esmaga esse like, a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto galera, falou!